E Ageu nos faz algumas perguntas, para as quais nós precisamos trazer respostas. Ageu capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim. É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas... E esta casa há ah, de ficar deserta? Queridos, a palavra do Senhor nesta noite ao nosso coração fala a respeito de atitudes que nós devemos ter para colocar em primeiro lugar aquilo que para Deus é mais importante. No mundo espiritual existem prioridades e as coisas espirituais elas precedem as coisas materiais tudo o que você vê com os seus olhos, tudo o que você apalpa com as suas mãos, tudo o que é material, só veio a existir, porque no mundo espiritual primeiro se realizou. Quando Deus incumbe a nossa vida de alguma ação, quando Deus pede para nós alguma coisa, tudo o que é necessário para que aquilo venha a se realizar, do ponto de vista de Deus já está resolvido. Deus nunca pede qualquer coisa para mim ou para você, pela qual Ele antes não tenha trabalhado no meu e no seu coração, ou até mesmo tendo dado-nos as condições, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça. Qual é o grande problema que nós temos? O grande problema é que nós invariavelmente olhamos para os nossos problemas em primeiro lugar. Nós avaliamos a nossa vida não pelas bênçãos que nós temos, mas pelo, pela quantidade de problemas que nós temos. Talvez eu não sei qual é a dificuldade que você tem para ser grato por algo que o Senhor tem te dado. Mas eu estava aqui neste momento do culto, prestando muita atenção na ministração desses louvores... E eu fiquei encantado nesta noite com a qualidade da nossa equipe musical, do nosso ministério de louvor. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Que coisa gostosa, um louvor bem tocado, um louvor bem cantado, um louvor ministrado, um louvor que toca os nossos corações. Um louvor que nos ajuda a levar diante de Deus o nosso coração, a nossa vida. Isso é algo que toca o coração de Deus mas para isso poder acontecer, tem um segredo, não é por acaso, eu fui pregar uma vez numa igreja, o culto começava às oito horas da noite, e os músicos chegaram 5 para as oito, para ligar a luz da igreja, para ligar a igreja, para fazer tudo para o culto começar às oito horas, é evidente que é um culto extremamente improvisado, porque não há preparação para essas coisas, e aqui a palavra do Senhor vem mais uma vez falando ao seu povo, o que é que está acontecendo com o povo de Israel? Uma parte deles voltaram do cativeiro da Babilônia, voltaram para Jerusalém, o templo havia sido destruído, eles precisavam fazer uma obra, precisavam reerguer um templo, mas sabe o que estava acontecendo? As pessoas estavam olhando para as suas necessidades, elas estavam valorizando os seus problemas, elas estavam supervalorizando, superdimensionando as suas prioridades, em vez de priorizar as prioridades de Deus. E todas as vezes que nós colocamos as nossas prioridades acima das prioridades de Deus... Deus não vai realizar aquilo que Ele pode realizar através da nossa vida É por isso que em alguns momentos a sua vida entra numa paradeira É por isso que em alguns momentos a obra de Deus entra em alguma paradeira E então o Senhor envia através do profeta Ageu Uma palavra a Zorobabel, o príncipe, o governador Para tirar da zona de conforto Para mexer com os brios para chamar a atenção, para lembrar daquilo que para Deus é muito importante, e o Senhor está dizendo e começa a dizer ao seu povo assim no versículo 4, é para vós tempo de habitardes das vossas casas, estucadas significam caprichadas, bem feitas, enquanto esta casa há de ficar deserta, porque é que a casa do Senhor estava deserta? porque as pessoas pensaram como todo mundo pensa, alguém vai, eu não posso, mas alguém vai, e esse alguém pensou que alguém também ia, e não foi, e porque alguém pensa que alguém vai, e alguém acha que vai, o resultado é que um pensa, outro pensa, outro pensa, e fica todo mundo no pensamento, Às vezes na nossa vida também é assim, não nos falta vontade de, não nos falta assertividade, não nos falta determinação no sentido de querer fazer, muitas vezes até temos isso em demasia, o que falta muitas vezes são as atitudes que vão nos levar aquilo que Deus quer realizar em nossa vida, embora Deus seja Deus e Ele é todo poderoso, e Ele pode fazer todas as coisas, e Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que pode e ele é um Deus que faz No entanto, Deus conta comigo e com você Para que estas coisas sejam feitas Elas poderiam ser feitas sem nós Mas Deus escolheu fazê-las através de nós Através de mim e de você aí você pode dizer assim, mas pastor eu sou tão limitado, pastor eu sou tão despreparado, pastor eu estou novo, pastor eu estou velho, pastor eu estou isso, eu estou aquilo, são as desculpas que nós damos, para não fazermos aquilo que Deus espera de nós, Por quê? Porque nós olhamos em primeiro lugar para os nossos problemas, em segundo lugar nós olhamos para a tarefa que Deus nos dá, e toda vez que nós olhamos para os nossos problemas, para as nossas limitações e olhamos para as tarefas que Deus nos dá, nós vamos perceber que Deus nunca dá a nós uma tarefa que nós possamos realizar. A tarefa que Deus coloca a mim e a você para realizar, ela é sempre maior do que a minha e a sua capacidade. Amém queridos? Sabe o que Deus quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, eu não preciso da sua força, eu não preciso do seu dinheiro, eu não, preciso, é, eu não preciso da sua grandeza, eu só preciso que você coloque o pé, eu só preciso que você coloque as suas atitudes coerentes com aquilo que eu estou falando para você. Deus nunca esperou do seu povo que o seu povo fosse isso ou aquilo, Deus nunca esperou do povo de Israel que o povo de Israel fosse um povo, de melhor capacidade, aliás o próprio israelita, o próprio judeu se pergunta Senhor, o, por que é que o Senhor nos escolheu? O que é que o Senhor viu em nós? E Deus responde, não vos escolhi, porque era um povo maior, mais numeroso, um povo isso ou aquilo, não eu escolhi porque eu amei Abraão, só por isso e Deus prometeu a Abraão, e em Abraão será abençoado toda a sua descendência, em Abraão será abençoado toda a terra, então porque Deus amou Abraão, Deus escolheu Abraão, e porque Deus escolheu Abraão, Deus escolheu você, amém queridos? E por isso nosso coração precisa ter em primeiro lugar, esse contentamento, essa alegria, não olhar para os problemas e as dificuldades e sobrevalorizá-las, não olhar para a tarefa que o Senhor nos dá, e achar que a tarefa é grande demais para nós, ela é grande demais para nós sim, Por quê? Porque o nosso Deus é grande, porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandes, é um Deus de coisas tremendas, senão Ele não seria Deus, Ele seria mais um Deuzinho, Ele seria mais um qualquer, mas não, Ele é o Deus único, o verdadeiro, nós servimos a este Deus que tem o controle de toda a sua criação, nas suas mãos, nós servimos a este Deus que tem o controle de todas as coisas, nada acontece por acaso, porque o Senhor coordena, o Senhor trabalha, o Senhor está ativo na sua criação, amém queridos? Por isso Deus está falando com você nesta noite, a respeito de algumas coisas que você está olhando para frente, e você está olhando e talvez não está acreditando, o que é que Deus quer usar a sua vida? Deus não quer usar a sua vida apenas dentro da igreja, para ser alguém dentro da igreja apenas, Deus quer usar a sua vida em todo tempo, em todo momento, aonde quer que você esteja, aonde quer que você for aonde quer que você andar aonde você pisar a planta dos seus pés Deus quer te usar poderosamente para que este mundo veja o que é que Deus faz na vida de uma pessoa que teme a Ele, que serve a Ele que anda nos caminhos dEle e que glorifica o nome dEle amém queridos? Deus quer fazer isso então Deus pediu ao povo de Israel que ao voltar para a sua terra que reconstruísse o templo e era uma tarefa difícil, então o Senhor vai dar a eles a direção, de como é que faz, porque Deus irmãos, Ele dá para a gente uma tarefa, e Ele dá os passos, quem sabe Deus está impulsionando a sua vida neste tempo, para um projeto, sabe o que são projetos? Às vezes a gente pensa irmãos, que projetos de Deus, são aqueles projetos que acontecem só, no campo espiritual dentro da igreja, mas não, projetos de Deus são projetos que estão colocados em todas as áreas da nossa vida, e desde que a gente entenda qual é a prioridade do porquê que o Senhor nos dá, então a gente entende que aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, ainda que não seja uma tarefa espiritual, que nós temos essa, esse problema, né nós somos cartesianos demais, nós somos uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa, né? a gente faz isso, a gente acha que ser espiritual é só quando a gente está no culto, aqui cultuando ao Senhor, não, nós somos espirituais em todo tempo, na manhã, 8 horas da manhã a gente tem que ser espiritual, durante a semana a gente tem que ser espiritual, o meu trabalho secular, que a gente chama de secular, né? que não deveria chamar de secular, porque não existe esse negócio de secular e espiritual, tudo é espiritual, mas o meu trabalho no dia a dia, ele deve servir para o objetivo maior da obra de Deus. Então você não pode olhar para o seu trabalho e ver apenas como um meio de subsistência para você levar comida para casa. Você não pode olhar para as suas atividades no dia a dia apenas como um profissional que é capaz de suprir uma necessidade de alguém e porque faz isso bem feito, recebe uma recompensa em dinheiro para comprar outras coisas que você precisa. Deus não quer que você veja a vida dessa forma Deus quer que você compreenda que tudo aquilo que você está fazendo ou tudo aquilo que Ele coloca nas suas mãos tudo aquilo que Ele dirige a sua vida tem um propósito e o propósito é glorificar o nome dEle aonde quer que você esteja você não está no seu local de trabalho para um propósito diferente do que adorar ao Senhor ainda que você não vai fazer como faz num culto aqui, mas você pode adorá-lo com o seu testemunho, você pode adorá-lo com a forma de você agir com as pessoas, enfim. Então o que, que o Senhor diz a respeito de situações em que Ele nos pede algo que aos nossos olhos parece impossível? Será que é impossível mesmo? Então Deus dá algumas dicas aqui, e a primeira delas está logo ali no versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, olha o versículo 5 agora, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, Jesus disse uma frase, um versículo muito interessante, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o que? O seu coração, se você não colocar o coração naquilo que você faz, não prospera, não importa o que você faça, se você é um vendedor, se você é um comprador, se você é um aposentado, se você é um trabalhador liberal, de profissão liberal, se você é um funcionário de uma empresa, não importa, não importa se você é o pastor da igreja ou se não é o pastor, para que alguma coisa possa prosperar na sua vida, você precisa colocar o seu coração se você não coloca o coração, não tem como, então o Senhor faz um convite ao seu povo, ora assim diz o Senhor, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, porque quando nós não aplicamos o nosso coração, nós não aplicamos a intenção de realizar algo para Deus, e o resultado de não aplicar o coração é que a gente trabalha igualzinho a outra pessoa que, que aplica o coração, Olha, mas o resultado é terrível, porque o versículo 6 vai dizer assim, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe salário num saco furado, num saquitel furado. Então assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, ou seja, o que Deus está dizendo é, eu não posso fazer aquilo que eu faço, ou aquilo que Ele pede para eu fazer, de qualquer jeito. Eu tenho que fazer com o meu coração, eu tenho que colocar paixão, eu tenho que colocar comprometimento, eu tenho que olhar e ver aquilo que eu estou fazendo, para a glória de Deus. Como que a minha vida profissional, como que a minha vida é, da minha família, como que a minha casa pode glorificar ao Senhor essa é a pergunta e a primeira resposta que o senhor dá é, coloque o seu coração coloque o seu coração na sua casa quantos casamentos, o um homem e a mulher, cujo coração não está na casa, não está na família quantas situações há numa empresa, onde as pessoas estão ali trabalhando mas elas estão apenas batendo ponto apenas cumprindo horário o coração delas não está ali elas atendem as pessoas porque elas têm que atender, mas o coração delas não está naquele lugar. E sabe o que vai acontecendo irmãos? Quando nós não colocamos o nosso coração naquilo que Deus nos dá para fazer, a gente vai fazendo de qualquer jeito, a gente faz sem excelência, a gente faz por fazer, faz para cumprir tabela, faz para o chefe não ficar bravo, faz para a pessoa ninguém reclamar da gente, a gente simplesmente vai vegetando... E a nossa vida vai ganhando uma, uma, uma situação em que a gente não vai ver no sentido e mais nada. Aí de repente você olha no calendário, meu Deus, já estamos no mês de junho, meu Deus, o ano está passando rápido, meu Deus, tudo que eu pensei em fazer eu não fiz. Por quê? Porque a gente não colocou o coração. Então eu não sei qual é a necessidade que você tem nesse dia, mas a palavra que o Senhor tem é, coloque o seu coração naquilo que você está fazendo. Coloque o seu coração naquilo que Deus já tem lhe pedido, Deus já tem colocado diante de você. Por quê? Porque quanto mais você colocar o seu coração naquilo que você faz, mais excelência você alcança naquilo que você faz. E o que toca o coração das pessoas não são bens, não são produtos. O que toca o coração das pessoas é a forma com que você lida com elas. A forma é mais importante do que o conteúdo nesse aspecto porque não adianta você ter uma coisa boa e você oferecer e fazer isso de qualquer jeito sem excelência, sem vontade, sem paixão é preciso estar apaixonado quando a gente está vivendo uma vida sem paixão a nossa vida fica assim como que sem sentido e é o que move a vida de um ser humano são a paixão, é a paixão que move a vida é quando a gente descobre um sentido maior para viver, é quando a gente é capaz de dar um salto na cama, ao invés de simplesmente demorar 10 minutos para sair da cama de manhã, quando falta paixão, a gente não encontra razão para viver, mesmo que Deus é grande, mesmo que Deus faz milagre, mesmo que Deus, mesmo, tudo isso a gente sabe, mas faltou paixão, a coisa fica ruim, então Deus está dizendo, aplique o seu coração, comece a ser grato por aquilo que Ele te deu, não murmure, não reclame, trabalhe para resolver o problema, trabalhe para contornar a situação, trabalhe proativamente, para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, mas não reclame, não faça como o povo de Israel que dizia, ah, mas esse templo aí, além de ser difícil de construir, ele ainda vai ficar menor do que o outro que nós tínhamos, Nunca mais vai ser do mesmo jeito Não tem gente que fala assim Meu Deus, eu vim para essa cidade Perdi a minha parente Meus parentes daquela outra cidade Nunca mais vou voltar Irmão, na vida de um servo de Deus Não existe essa palavra nunca mais Nunca mais é uma palavra que não existe Você não sabe o dia de amanhã Você não sabe como Deus conduz Você não sabe como Deus dirige Você não sabe como Deus opera Então risque essa palavra do seu vocabulário porque para aqueles que amam a Deus, para aqueles que servem a Deus, tudo é possível, tudo é possível. Então deixe Deus trabalhar nisso, você precisa entender que começa com aplicar o seu coração eu quero que você faça essa oração amanhã na segunda-feira Senhor, hoje eu quero começar a minha semana e eu quero começar a minha semana apaixonado por aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu quero começar a minha semana apaixonado pelos problemas que eu vou ter que resolver essa semana pastor, mas resolver problema lógico, você quer ser promovido tem que ser solucionador de problema quem não sabe resolver problema não serve para nada para que, que alguém contrata e paga você, para fazer alguma coisa que o outro não pode fazer, ou não quer fazer, ou deixou para você fazer, não interessa, e você tem que dar conta disso, mas dar conta disso é diferente de simplesmente fazer, você precisa colocar o seu coração, amém queridos, coloque o seu coração, na hora que você for conversar com a sua esposa Coloque o seu coração na hora que você for conversar com o seu filho Coloque o seu coração na hora que mulher for conversar com o seu esposo Coloque o seu coração na hora que for atender o seu cliente Coloque o seu coração na hora que for buscar ao Senhor Coloque o seu coração em primeiro lugar Deixa fluir aquilo que Deus tem falado Para que você viva o que Deus tem dentro de você Amém queridos? Glória a Deus olha que interessante ó. aí Deus fala a segunda a segunda atitude para eles no versículo 8 além de colocar o coração Deus diz assim, bom agora que você já está com o coração apaixonado suba ao monte e traga madeira e edifique a casa e dela me agradarei e eu serei glorificado diz o Senhor só estar apaixonado não adianta é preciso trabalhar então a segunda palavra que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nesta noite é Trabalhe, trabalhe, gaste energia, gaste suor Por quê? Porque se você não trabalhar as coisas não vão acontecer Mas um anjo não podia vir fazer no meu lugar? Até poderia, mas não vai Não vai, é você que tem que fazer Sou eu quem tenho que fazer então, nós precisamos aplicar o nosso coração e nós precisamos trabalhar. Subir ao monte, trazer a madeira, edificar a casa. Subir ao monte é fácil? Principalmente para quem está mais cansado aí, que faz tempo que não sobe o um monte. Subir monte é difícil. Cortar a lenha é moleza ou não? É complicado, né? Se não souber a técnica, a árvore cai na cabeça do peão que está cortando a lenha, né? O que mais? Olha que coisa tremenda ali, ó. Olha o que ele está dizendo. E edificar é a casa. Você edifica uma casa da noite para o dia? Uma casa é composta de paredes, tijolos. Uma casa é composta de muitas coisas. Se você colocar apenas parede, dá para ter uma casa mas você quer um pouquinho mais, você quer um quadro bonito decorando a entrada da casa, as mulheres então fazem questão de comprar aquele tapete, que depois elas reclamam para limpar, mas faz questão de comprar, faz questão de ter uma mesa de vidro, que depois ninguém pode ficar botando a mão lá na mesa de vidro, para ficar marcado, mas elas fazem questão de ter, edificar, edificar dá trabalho, edificar é uma tarefa para toda a vida, edificar a nossa família, edificar o nosso casamento, como é que a gente está edificando essas coisas? Ah não pastor, mas eu estou casado há 36 anos, eu estou seguro, meu marido, a minha mulher é um homem de Deus, é uma serva do Senhor, que coisa maravilhosa, eu estou firme na rocha. é? Não edifica para você ver onde você vai parar, não cuida para você ver onde é que você vai parar. Tudo na nossa vida precisa de cuidado precisa que a gente invista tempo precisa que a gente invista recurso precisa que a gente coloque edificação ou seja, ajustar a palavra edificar aqui não tem a ver com jogar de qualquer jeito e sair de qualquer jeito, não é fazer com esmero fazer com dedicação fazer coisa bem feita fazer ajustado o que é que na sua vida pessoal hoje precisa ser bem ajustado? Quem sabe você está passando pelas primeiras crises. Não perca a oportunidade para ajustar no começo. Porque tem gente que deixa de ajustar no começo e depois faz igual aquele pedreiro que não percebe que na primeira camada de tijolo, na primeira linha de tijolo já está fora do prumo, constrói a casa, depois quando chega lá em cima, tem 10 centímetros de desnível lá para tirar um reboco. Não é isso, Valdecir. E aí quem paga a conta é quem? O dono da obra. O que ele, o que ele, o que ele não percebeu no começo da, da, da edificação, ele vai pagar no final então se você não trabalhar, se você não se esforçar, se você não cuidar daquilo que Deus lhe deu, se você não aplicar o seu coração, e você não ter o cuidado de edificar o passo a passo, de fazer, de verificar, de perguntar, de conversar, de resolver, de não deixar os problemas aumentarem, se você não cuidar disso, a sua edificação no final das contas vai ser um improviso, e ao se tornar um improviso, ela não glorifica a Deus, e ao se tornar um improviso, ela cria problemas para você, porque você não observou quando as coisas estavam começando, então pare e avalie, pare de vez em quando, fique quietinho, desliga a televisão em casa, fique quietinho e avalie a sua vida, meu Deus, como é que eu tenho vivido? Será que a vida é exatamente isso que eu estou vivendo? Será que é exatamente isso, é acordar de manhã, preparar comida, é, dar banho nas crianças, fazer isso, fazer aquilo, depois deitar na cama e dormir de novo, e outro dia acordar, tudo de novo, a mesma coisa? Será que a vida é isso? Será que a vida é só isso? Não, a vida tem muito mais, Deus tem muito mais coisas para nós, mas às vezes a gente engata uma uma rotina tão estressante na nossa vida, e tão sem sentido, que parece que a vida é só isso, e aí passam-se 5, 10, 15, 20 anos, e a gente olha para trás, e a gente vê o grande tempo, o grande momento que a gente perdeu na vida, o povo de Israel, por não ter esta visão, estava vivendo exatamente dessa forma, relegando as coisas de Deus, Deixando de edificar a obra de Deus Deixando de edificar a sua vida Em conformidade com as prioridades de Deus E o resultado vem Porque eu não sei se você sabe Mas no mundo espiritual tem a lei da semeadura O que você planta, você colhe Mesmo que involuntariamente você esteja plantando Você colhe E olha o resultado no versículo 9 Olhaste para o muito mas eis que alcançaste o que queridos pouco não foi falta de vontade olhou para o muito mas o que alcançou foi pouco e esse pouco quando o trouxeste para casa o que, que Deus fez Deus assoprou Deus fez alguém já soprou um prato de farinha aí ou não é terrível né vai farinha para tudo contelado é dentro de casa Deus assoprou por que? diz o Senhor dos exércitos olha lá, por que que Deus assoprou? por causa da minha casa que está deserta e cada um de vós corre a sua própria casa o que é que Deus está dizendo? vocês não entenderam o princípio das coisas espirituais precederem as coisas naturais vocês não entenderam o princípio de que eu venho em primeiro lugar Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, o reino de Deus sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós olhamos para as demais coisas e não conseguimos perceber como é que Jesus vai fazer para acrescentar as outras coisas, as nossas coisas. Por isso, olha o versículo 10, Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Sabe o que acontece? Aquilo que nós ganhamos, se perde. Aquilo que nós semeamos, não prospera, não avança. Olha o versículo 11. E fez vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre os mosto e sobre o azeite, e sobre toda a terra que produz, como também sobre todos os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, Deus fez vir a peste, Deus fez vir a seca, não foi falta de trabalho, foi questão de prioridade no que fazer, foi a questão de não entender a questão espiritual do que Deus estava pedindo para o seu povo. Então entenda isso querido, o trabalho que você tem no seu dia a dia é para glorificar o nome do Senhor. Se ele não estiver glorificando o nome do Senhor, ele não está colocando Deus em primeiro lugar. tá bem queridos? Então faça isso, busque em primeiro lugar glorificar o nome do Senhor, através do seu trabalho, através da sua vida. Aí vem o versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, as palavras do profeta Ageu, como o Senhor o seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Ele está conosco nesta empreitada. Ele está com você no desafio da sua vida, Ele está com você nas metas que você precisa alcançar, Ele está com você no sonho que Ele colocou no seu coração, Ele está com você nos passos que você vai dar, na edificação da sua família, na edificação da sua casa, na edificação da sua vida emocional, na edificação da sua vida espiritual, Ele está contigo, Ele está com você em todo o tempo, quando você está empenhado naquilo que Ele está lhe pedindo. E aí veja então o versículo 14: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, o príncipe de Judá. Não era apenas o povo que estava desanimado, mas o príncipe, o governador também estava desanimado. E nós precisamos cuidar do desânimo no nosso coração. Toda vez que nós estamos desanimados, nós paramos de sonhar, e nós paramos de aplicar o nosso coração nós paramos de ter vida, e toda vez que nós paramos de ter vida naquilo que nós falamos, nossos olhos se tornam como olhos de peixe morto, você já viu uma pessoa conversar com você com um olho de peixe morto? Já ou não? Tem vida na pessoa? Você quer terminar a conversa o mais rápido possível e ir embora, porque ela não te apaixona em nada ela não te move em nada, ela não te movimenta em nada, ela não transmite nada para você, ela não transmite vida, ela só transmite morte, e a pessoa com o olho de peixe morto, além de desanimada, ela vai cada vez se afundar mais, é, eu não tenho prazer para viver, é, para mim nada dá certo, é, a minha vida é complicada, ai eu não sei mais o que fazer, ai, os meus sonhos se frustraram, e é só essas coisas, é só essas coisas, mas o Senhor quer fazer algo mais. Então a palavra do Senhor diz aqui: o Senhor levantou o Espírito de Zorobabel. O Senhor quer levantar o seu espírito nesta noite. Aleluias! Levante-se, meu irmão! Levante-se, minha irmã. Olha aí a palavra do Senhor dizendo a você. Então levantou também o Espírito de todo o resto do povo. E aí veja o que aconteceu com todo o povo. E vieram e fizeram o quê? Que é que diz na sua Bíblia aí no versículo 14, na parte final? Vieram e trabalharam na casa do Senhor, o seu Deus. E ao 24º dia do sexto mês, do segundo rei, no segundo do ano do rei Dario. E o resultado, meu irmão, O resultado é tremendo, o resultado sempre será bênçãos e prosperidades para a sua casa, para os seus negócios, para a nossa vida, em todas as áreas, nós temos um problema sério e nós precisamos aprender, que nós somos, estamos aprendendo isso na escola bíblica, nós né? somos um ser integral, é corpo, alma e espírito tudo junto e misturado e não tem como separar. Então você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar das suas emoções, da sua mente, e você precisa cuidar do seu espírito. É isso que é essencial que você cuide. E é interessante que aqui, a gente vai entender que quem levantou o espírito humano de Zorobabel e de todo o povo, foi o Espírito Santo do Senhor. Quando nós entendemos e aplicamos o nosso coração, nós trabalhamos. E quando nós trabalhamos, o Espírito Santo de Deus entra em nós e opera através de nós, motivando o nosso espírito, levantando o nosso espírito, para que possamos fazer tudo aquilo que Ele nos impulsiona a fazer. Nenhuma tarefa, nenhuma atividade é menos importante se é a direção de Deus para a sua vida. Nenhuma tarefa, nenhuma atividade é impossível se o Espírito Santo de Deus te está impulsionando a sua vida, eu não sei qual é o grande desafio que você tem pela frente. Talvez um grande desafio para você seja reconquistar, talvez um grande desafio para você seja alcançar uma bênção que você ainda não alcançou, receber um dom do Espírito Santo que você ainda não recebeu. Eu não sei qual é o seu grande problema ou talvez reavivar a alegria do relacionamento conjugal, ou talvez pensar numa possibilidade de uma promoção no teu emprego, qual é o teu desafio? Isso vai glorificar o nome do Senhor? Se o seu casamento estiver melhor, vai glorificar o nome do Senhor? Se você profissionalmente estiver progredindo, vai glorificar o nome do Senhor? Se a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos estiverem indo adiante, vai glorificar o nome do Senhor? se vai glorificar o nome do Senhor, pode ficar tranquilo que Deus está no negócio, agora se é só para você, se é só para você ter uma renda, se é só para você ter mais um momento de alegria, se é só para você ter algum prazer, Deus diz, então se vira com as condições que eu te dei, está tudo certo, mas não conte comigo para aquilo que você espera, é bem simples o que Deus pede de nós, só depende de mim, só depende de eu colocar em prioridade na minha vida, mas eu preciso edificar, e nesta noite Deus quer de uma forma muito especial curar o seu coração, você vai sair daqui nesta noite com o coração disposto a edificar, não importa quais foram as coisas do passado, aliás esqueça o passado, não, Deus não quer saber por que, que no passado não fez, Deus não quer saber porque que no passado não deu certo, Deus quer saber o seguinte, eu estou colocando diante de você hoje um desafio, você quer, você está olhando para frente, você entende que eu estou movendo, então se você entende, se coloque na minha mão, o que o resto eu farei, coloque o seu coração, se levante para trabalhar, o resto eu farei na sua vida, e você alcançará para a glória do meu nome, amém? Glória a Deus, então vamos, vamos louvar ao Senhor. Deus vai renovar vidas nesta noite, neste lugar, Deus vai renovar a sua emoção, seu sentimento, Deus vai te fazer ficar apaixonado de novo, amém? Casais vão voltar apaixonados para casa hoje, apaixonado, apaixonado, Glória a Deus, santo é teu nome Jesus Bendito e santo é o Senhor Ó Deus Vamos nos colocar em pé queridos Em nome de Jesus Meu Jesus me leva pra perto de Ti Me leva onde eu posso ouvir A Sua voz Pois quando eu escutar De todo coração Obedecerei Oh, aleluias! Pura meu coração Faz em mim Tua vontade Pois só na Tua vontade Eu posso me completar Eu posso me completar Me leva onde eu posso ouvir tua voz me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, ou oh, me leva, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz Leva onde eu posso ouvir Tua voz Aos Teus pés Quem sabe você precisa nesta noite De uma oração com imposição de mãos Quem sabe no decorrer da caminhada você perdeu a paixão, você deixou de aplicar o seu coração, quem sabe o seu trabalho nos últimos tempos, tenha se tornado uma rotina enfadonha, onde você trabalha muito, e resulta em pouco, parece que todo dia é um fardo tão pesado, que você não vê a hora do dia terminar, você volta para casa cansado, sem resultados, você volta para casa frustrado muitas vezes mas o Senhor nesta noite está dizendo para você que se você quiser colocar a prioridade dele como prioridade na sua vida se você quiser buscar aquilo que ele tem para a sua vida para este novo tempo ele é o Senhor que te levanta nesta noite ele é o Senhor que te capacita ele é o Senhor que te renova Ele é o Senhor que te restaura Ele é o Senhor que renova a sua paixão Ele é o Senhor que renova as suas emoções Ele é o Senhor que renova a sua força Para que você conquiste Tudo aquilo que Ele tem planejado Para a sua vida em nome de Jesus Se você precisa de uma oração Com imposição de mãos Venha à frente em nome do Senhor Nós queremos orar por você nós queremos declarar a bênção Nós queremos declarar o cuidado do Senhor E ministrar sobre a sua vida A unção do Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Amém Aleluia Tu és o um Deus Santo e Poderoso Pai Tu és o Deus que opera sinais e maravilhas E para ti não há impossíveis O Senhor é um Deus que tem prazer Em abençoar o seu povo em abençoar a casa do Teu servo, Pai Meu Deus, mas durante muito tempo, muitas vezes O nosso coração fica colocado nas coisas passageiras Durante muito tempo, Senhor Nós olhamos para aquilo que nós não temos Olhamos para as dificuldades Olhamos para os problemas E não conseguimos perceber Que o Senhor está fazendo algo grande e tremendo Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Nesta noite eu venho diante do Teu altar pedir perdão, Senhor, pelas vezes em que nós olhamos para os lados, pelas vezes em que nós invertemos as prioridades, pelas vezes, ó Deus, em que nós não acreditamos naquilo que o Senhor está conduzindo na nossa vida. Olhamos para o desafio e achamos que é grande demais, mas o Senhor nesta noite trouxe-nos uma palavra ao nosso coração... E a palavra do Senhor nos falou nesta noite, Pai... Para nós colocarmos o coração naquilo que nós estamos fazendo... Porque o Senhor é um Deus de excelência... O Senhor é um Deus de coisa perfeita... O Senhor é um Deus que faz e manifesta seu poder... De forma tremenda... Então, ó Deus, vai passando agora... A Tua mão de poder e a Tua graça... A Tua grande bondade sobre a vida do Teu povo nesta hora... Meu Deus, em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida deste meu irmão, da minha irmã, quem sabe você está aí na sua casa, e você no último tempo, você tem deixado de lado o amor, você tem deixado de lado a graça, você tem deixado de lado a alegria da vida, por isso nesta noite, em nome do Senhor Jesus, comece agora a receber este novo ânimo, comece agora a receber esta paixão, meu Deus, vai enchendo agora, de amor, de graça, de bondade, o coração dessa pessoa, meu Deus, aquele sonho, que o diabo falou esta semana, que ela podia até largar de lado, porque não ia acontecer, eu profetizo em nome de Jesus, que não, o Senhor teu Deus, nesta noite, Ele está reavivando os sonhos, Ele está reavivando a sua mente, para para que você alinhe o seu coração para que você alinhe a sua vida porque assim diz o Senhor sou eu quem tenho trabalhado no seu coração, sou eu que tenho derramado coisas novas sou eu que tenho colocado sonhos e projetos e aquilo que eu tenho colocado no seu coração eu farei com que você alcance, eu farei com que venha realizar na sua vida, tão somente filho, tão somente filha assim diz o Senhor levante-se na força do do meu poder levante-se na unção do meu Espírito Santo e comece a trabalhar, e comece a marchar, e comece a tomar posse, e comece a viver porque assim diz o Senhor ao se levantar você receberá força você receberá poder você receberá as bênçãos que eu tenho programado e assim diz o Senhor você colherá bênçãos, você glorificará o meu nome e todos reconhecerão que há um Senhor sobre a sua vida que o Senhor é Deus que o Senhor é fiel e o Senhor é um Deus Todo-Poderoso assim diz o Senhor para você nesta noite receba esta unção receba este novo ânimo você que estava parado você que estava desanimado seja cheio, seja cheio seja cheio seja cheio desta abundância da presença do Espírito Santo levante-se em nome de Jesus e comece a viver os planos e projetos de Deus, porque vai acontecer porque o Senhor é fiel e o seu nome será louvado, exaltado e glorificado em nome de Jesus Oh aleluia